Olá, esta é a Mercês, tem quase 24 meses e nós conhecemos o Dr. Ramon uh, através da internet e da Associação de Ptose Palquebrar Internacional. A Mercês vai fazer a intervenção cirúrgica para corrigir a ptose palquebrar uh, bilateral que tem. Uh, estamos muito, muito confiantes nesta cirurgia uma vez que também já lhe afetava a visão e a coluna dela. Ok?